Olá pessoal, queria desejar meus parabéns para a Gestos nesses primeiros 25 anos e desejar que continue fazendo esse trabalho tão importante nos próximos 25 anos, uma ao 50 aniversário da organização. Eu conheço o trabalho da Alessandra Nilo e de toda a equipe já tem um tempo, a gente já foi parceiro em várias frentes e a Gestos tem sido uma referência por conta do trabalho local que faz no Brasil um trabalho muito concreto mas também por um ativismo global muito consistente em várias áreas, é, redução das desigualdades, promoção de uma agenda de direitos, enfrentamento ao HIV e conseguiu fazer muito bem esse equilíbrio. Então, tem um trabalho local, um trabalho é, ancorado no atendimento a comunidades, mas ao mesmo tempo é, usando essa experiência para influenciar agendas globais. Então deixo aqui meu abraço para gestos e que vocês celebrem porque é merecido.